Você tá ligado né? Tem jogos que são amados e idolatrados salve salve. Aqueles que não há possibilidade de dizer um A de ruim. Que todo mundo vai cair matando em cima. Mas também tem aqueles games que todo mundo tem o prazer de pisar em cima. Dizer que é péssimo. A pior coisa do mundo. Mas também tem alguns pouquíssimos jogos. Aliás raríssimos. Que são amados e odiados na mesma proporção. Se você falar mal, vai ter muita gente que vai concordar Se você falar bem, também tem muitos defensores Esse é o caso de Shakan The Forever Man Um game que tem defeitos incontestáveis, é verdade E qualidades ímpares Tanto que muita coisa do game Influenciou e influencia muitos jogos atuais Mas você já parou para pensar De onde vem essa paixão e ódio por esse game? Pois bem Hoje eu vou responder isso pra você. No vídeo de hoje, nós vamos desvendar juntos tudo isso. Saber todos os segredos de Shakan The Forever Man. E vai ser agora. Então... Bora! as histórias em quadrinhos e os videogames. O surgimento e a popularização dos games acontecem num contexto em que essa forma de cultura e suas mídias já existem há um certo tempo. É quase natural imaginar que os videogames, ao longo da sua história, sofressem muita influência do cinema e da TV. Porém, houve e há também uma influência marcante e específica dos quadrinhos nos games. Afinal, nos anos 70, 80 e 90, ambas as mídias tinham características e abordagens comuns os quadrinhos eram frequentemente e equivocadamente vistos como algo menor Menos sério e voltado apenas para o público mais jovem, diziam até que era coisa de criança, enquanto os games, em sua grande maioria, nem eram vistos como uma mídia em específico, mas sim como um brinquedo, tendo grande parte dos seus jogos voltados para as crianças. Essas características em comum e o fato de grande parte tanto dos quadrinhos como dos games se voltarem para o público mais jovem resultaram numa influência notável. Como os games eram novidade, e os quadrinhos já era uma mídia de sucesso entre o público infanto-juvenil, não surpreende que desenvolvedoras de games se inspirassem no que viam nos quadrinhos comerciais para crianças e adolescentes. Afinal, eles queriam, em tese Atingir o mesmo público-alvo Essas inspirações que os desenvolvedores E empresas de videogames Buscaram nos quadrinhos Passam, obviamente, pelo licenciamento De personagens das HQs Mas chegaram também na própria estética Dos quadrinhos E até mesmo dos seus recursos narrativos Talvez o maior exemplo disso Seja Comic Zone Jogo que literalmente nos colocava Dentro não só do estilo Como da própria estrutura narrativa de uma história em quadrinhos, e eu já falei como foi o desenvolvimento dele num vídeo bem interessante aqui no canal mas os exemplos têm aos montes só pensar em clássicos como os beating ups das tartarugas ninja, ou os vários games dos X-Men e temos ainda jogos que, apesar de não serem baseados em personagens de quadrinhos, tem seu traço e estética claramente influenciadas pelas HQs como o jogo de luta Eternal Champions da SEGA, e há aqueles jogos cuja influência dos quadrinhos é incontestável, como o clássico Cadillac em Dinosaurs cuja história eu também contei aqui no canal Shakan The Forever Man é um desses jogos, muitos dos que jogaram o game não fazem ideia de que controlavam um personagem que veio dos quadrinhos mas entre o Shakan dos quadrinhos e o do Mega Drive, obviamente a mente de um desenvolvedor em específico Edward Ettore Anunciata ou simplesmente Ed Anunciata, que deu o pontapé inicial para o processo que acabaria levando chacando os quadrinhos para o Mega Drive Ed Anunciata era um desenvolvedor pouco conhecido. Tinha produzido apenas um game, Spider-Man vs. The Kingpin, de 1990 para o Mega Drive. Quando entrou em contato com um quadrinho de Robert Krauss, publicado pela Hack Graphics. Era Shakan The Forever Man. O quadrinho contava a história de um guerreiro que se achava, e era de fato, o maior espadachim do mundo. E por conta do seu imenso poder, a própria morte foi conjurada para acabar com o guerreiro. Porém, a velha da foice resolveu oferecer uma espécie de aposta ao guerreiro Chacan. Se ele conseguisse derrotá-la, receberia a imortalidade como prêmio. Porém, se perdesse, sua alma seria levada para servir a seus interesses. Ciente da sua habilidade e do alto da sua vaidade, o tolo guerreiro aceitou a proposta. E ele não havia superestimado a si mesmo. Chacan conseguiu sair vencedor do duelo. Venceu a morte e ganhou seu prêmio. Porém, como... Como qualquer jogador mais experiente ou novato sabe, negociar com o diabo ou com a morte é sempre perigoso. Ela concedeu a imortalidade a Shakan, porém temperou a bênção com uma maldição. Ao cair de cada noite o guerreiro seria atormentado por monstros e personificações do mal, sentindo toda a dor de suas vítimas. E sendo imortal, jamais poderia encontrar o descanso eterno, até que essas bestas das trevas fossem finalmente aniquiladas. A imortalidade não permitia que seus ferimentos o matassem, mas as suas cicatrizes e o tormento a que seria submetido mudaria sua aparência, deixando seu rosto cada vez mais parecido com a da própria morte. Assim, o guerreiro lutaria contra o mal em busca da paz eterna, encontrada apenas no seu descanso final. E foi justamente esse ponto que chamou a atenção de Eddie Anunciata. Ele era atraído por ideias diferentes e pouco usuais, e buscava desenvolvê-las. Só pensar em alguns jogos que ele viria a desenvolver para a SEGA no futuro, como Echo the Dolphin e Colibri, para entender o que eu estou falando. Assim, o inusitado da ideia de um personagem motivado pela busca da própria morte, lhe pareceu um conceito interessante do tema do enredo de um game. Além do que, com toda essa temática sombria, Shakan destoava de toda parte dos quadrinhos infanto juvenis mais famosos que existiam, e até mesmo dos videogames até então, que também eram voltados para esse público, e tinham uma atmosfera mais kid-friendly, digamos assim. A temática sombria de Chakan funcionaria como diferencial, além de combinar bem com a agressiva campanha de marketing da SEGA na época. Na guerra entre SEGA e Nintendo, durante a quarta geração de consoles, a empresa do Sonic tentava se apresentar como algo radical e adolescente, enquanto tentava associar a ideia de infantilidade a rival Nintendo e seu Mascote Mario. Assim estava decidido, Ed Anunciata produziria um game a partir dos quadrinhos de Chacan The Forever Man. Porém, a premissa de um jogo e seu resultado final está muito longe, e nesse caminho longo havia muitas decisões ainda a tomar. A primeira delas dizia a respeito do próprio gênero do jogo em si, e nada de novidades aqui: Chacan seria um jogo de plataforma gênero muito comum nos games da época, principalmente nas adaptações de personagens e outras mídias. A ideia era apostar no que a equipe já sabia como fazer e dava certo. Porém, para se destacar, era necessário inovar. Assim, além de aproveitar o enredo, o clima sombrio dos quadrinhos de Chakan The Forever Man, tudo seria traduzido na estética do personagem e nos monstros e vilões do game, com sprites detalhados o máximo possível para Tecnologia do Mega Drive os cenários também se valeriam de texturas e camadas sobrepostas, para criar um clima sombrio, com cores sóbrias e escuras. Além de um efeito muito comum nos jogos de plataforma daquela geração, o Parallax, que são camadas de fundo que se movimentam em velocidades diferentes, dando a ilusão de profundidade. Usada aqui na forma de nuvens e outros elementos com ares soturnos. Outro diferencial, que também se baseava na ideia de se afastar dos jogos mais voltados ao público infantil, era a ideia de que o jogo tivesse uma dificuldade acima do normal. E estamos falando em dificuldade acima da média, numa época em que a média dos jogos já era consideravelmente difícil. Porém, esse não era o único objetivo da decisão de produzir um jogo tão difícil. É de Queria traduzir o tormento da maldição de Shakan nos quadrinhos, em algo que fizesse parte da experiência do jogador. E nada melhor para simular o tormento de um game, do que a frustração de um gameplay. Isso realmente foi pesado, você não acha? Assim, Shakan The Forever Man, foi desenvolvido como um game, em que o jogador morreria bastante. Ou melhor, não morreria, Shakan é imortal, seria derrotado muitas vezes, o jogo não teria tela de game over, e as vidas seriam praticamente infinitas, mas ao ser derrotado, você seria forçado a voltar de muito longe. E falando em distância, esse também era um obstáculo intencionalmente colocado no game. O progresso de Shakan foi produzido com base numa estrutura específica. O jogador começaria numa espécie de estágio central, para onde também voltaria imediatamente quando derrotado. A partir do qual, poderia escolher entre quatro planos elementais para os quais viajar. Terra fogo ar e água cada um desses planos seria dividido em três níveis pelos quais o jogador deveria alcançar até completá-los ou ser derrotado e ter que voltar obviamente a ideia de dificuldade como diferencial seria aplicada no gameplay desses níveis desse modo os inimigos sempre numa estratégia sombria apareceriam aos montes nas fases os saltos entre as plataformas seriam traiçoeiros e frequentemente fariam o jogador desejar ter um recurso de diminuir o zoom da tela, pois, intencionalmente também, seria impossível ver a plataforma seguinte. O padrão das plataformas faria o jogador entender onde estaria a próxima, mas ela estaria fora do alcance da visão da tela, o obrigando a dar um salto de fé. E se errar o salto, poderia significar a derrota e retorno ao estágio central, forçando o jogador a repetir toda a fase. Além das plataformas e inimigos, havia também o tempo. Areias rolariam por uma ampulheta na tela. E se o tempo acabasse, derrota. O jogador deveria ser levado ao plano central, não importando em que ponto da fase estivesse. Inclusive durante as lutas com os chefões. E esses boss também eram um desafio à parte. E faziam com que os jogadores dificilmente passassem de primeira. Os criadores queriam produzir um game que forçasse o jogador a reconhecer padrões. Aprender por tentativa e erro, enquanto jogava e enfrentava os mesmos chefes várias vezes. Até dominar a estratégia e técnica específica para derrotá-los. Porém, cada derrota por parte do personagem, nas mãos de um boss, implicaria em uma jornada inteira pela mesma fase, até chegar novamente naquele chefe. Chakan The Forever Man foi pensado como um jogo que exigia não só habilidade, mas paciência muita paciência os modos de derrotar os chefes e passar das fases exigiam além de aprendizado por tentativa e erro o um entendimento de um sistema de armas e itens muito próprios pensado para esse jogo era necessário encontrar armas e poções de magias diversas e combiná-las de modo específico para progredir através de vários chefes e pontos dos estágios isso forçaria o jogador a explorar e descobrir caminhos otimizados, através de sequências de fases pelas quais passaria. Tudo isso mais de uma vez, através de vários erros e acertos. Porém, isso ainda não era tudo ao passar por esses cenários diversos Chacan ganharia acesso a outros onde poderia encontrar e aniquilar com muita habilidade e paciência outras formas malignas para finalmente alcançar o seu objetivo de derrotar o mal e encontrar o seu descanso eterno além de punitivo o game foi planejado para ser longo toda essa duração e caminhos diversos culminava depois de grandes dificuldades em vários finais possíveis para o game. Incluindo um definitivo. Que talvez poucos jogadores chegariam a ver na época em que o game fosse lançado. Porém a duração do game pressupunha ainda uma dificuldade a mais. Não havia um sistema de password bateria para salvar o jogo, jamais Shakan The Forever Man foi desenvolvido para ser zerado numa jogatina só, olha só que insano, some isso a todas as dificuldades que já falei e você vai entender que Ed Anunciata se juntou com a equipe da SEGA com a ideia de desenvolver um monstro na forma de jogo quanto à sua dificuldade e o monstro veio à luz, ou talvez devesse dizer as trevas em 8 de dezembro de 1992 o resultado foi um jogo com gráficos e atmosfera geral bem interessantes. Apesar de certo aspecto meio robótico nos movimentos do protagonista e seus inimigos, Shakan The Forever Man, por todos os diferenciais pensados e executados no seu desenvolvimento, obteve um certo sucesso, porém foi um tanto ofuscado por jogos com apelo mais ao público normal, podemos dizer assim. Só lembrar que apenas um ano antes tinha saído Sonic the Hedgehog para o Mega Drive. A grande dificuldade do jogo também foi uma faca de dois gumes. Apesar de atrair pelo desafio, ele afastava muitos jogadores. No Brasil, por exemplo, era comum que jogadores desavisados alugassem a fita apenas uma vez e devolvessem o jogo logo em seguida para nunca mais tentar novamente, pois não conseguiam completar ou sequer avançar nenhuma das fases. Ainda assim, Chakan ganhou uma versão de Game Gear e anos depois, Ed Anunciata chegou a pensar numa sequência a ser desenvolvida pelo estúdio EndNow now para o console Dreamcast Porém, aparentemente, a última notícia desse projeto é uma entrevista do desenvolvedor em 2001, e até então não tivemos notícia de outro game de Shakan. Mas apesar de não ter virado uma série, o jogo original conquistou uma um tanto restrita, mas veemente quantidade de jogadores, que admiram o game até hoje. E ainda há os que enquadrinharam cada milímetro de estrutura das fases, e descobriram trajetos e sequências específicas para pegar e combinar terminar itens para terminar o game o mais rápido possível e se desafiam mutuamente quebrando seus recordes em speedruns do game a influência de chacan não se limitou a esse game de Mega Drive elementos e mecânicas utilizadas no jogo podem ser encontradas de forma espalhadas em alguns games posteriores estou falando em algo da atmosfera sombria de alguns jogos da série Legacy of Kain, sobretudo Blood Woman 2, lançado para Playstation 2 e Xbox em 2002. Porém, ainda existe uma outra série mais moderna de jogos, que tem muitos elementos, onde podemos intuir uma certa familiaridade com o nosso chacan lá de Mega Drive. E você já deve saber até do que eu estou falando. Se pensou na série Dark Souls, não vai ser difícil de te fazer notar essa similaridade. Pense no clima sombrio em geral, na dificuldade acima da média, nos chefes que exigem aprendizado e estratégia, na dinâmica de tentativa e erro, na mecânica de encontrar e combinar os de itens e armas nos diversos finais diferentes na paciência necessária para voltar depois de inúmeras vezes em que você vai continuar sendo derrotado antes de finalmente talvez conseguir terminar o game Será que podemos dizer que chacan foi o Dark Souls do Mega Drive eu acho que não talvez o mais apropriado é dizer que Dark Souls é o Shakan the forever man dos dias atuais mas eu quero saber de você, qual a sua história com esse jogo, Shakan The Forever Man. Você não sabe como eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários. The Forever Man, o apelido de Shakan. Ah, e não se esquece, se inscreve lá no meu canal do Japão, Japão do Avesso. Lá tem vídeo toda semana e eu falo um pouco da minha cura, e eu falo um pouco da minha vida aqui no Japão, além de matar umas curiosidades para você desse país. Então se inscreve lá no canal Japão do Avesso Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram também, @vitorisui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo, e no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Então me segue lá, @vitorisui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui